Uma mosquinha de verdade É saudade de você É saudade de você oh, grande, dode, dode, É saudade de você É verdade do que todo É saudade E a música do Lobo Mal, Pega tá essa assim, assim, como é que é? Hum. Oh. Canta para papai ver. Pronto. olha é pra papai agora.